Não urine no assento do vaso. Quem tiver bilau pequeno, favor dar um passo à frente. Exatamente. Atenção, coloque a mão no saco para pegar o pão. <risos> Merisvaldo Cabeleireiro, somente aos domingos. Você entendeu, velho? Pintamos casas a domicílio. É, tá bom. Como a vontade, em mulheres, 13,90. Como a vontade, em homens, 15,90. <risos> Corta-se cabelo masculino, ao vivo. Fala, não me diga. Frango bovino quilo, 3,99. Que burro, dá zero pra ele. Mãe, obrigado por ter metido. <risos> Peixaria, temos peixe. Realmente. Querida admiradora secreta, amei as flores e o vinho no meu portão. Só não entendi a galinha e a farofa. Aí é coisa do demônio. Se for longe, não empresto. Se for perto, vai a pé. Chora que papai compra. Mentira! Seja bem-vindo. Proibido entrada.